Então chegamos no campus da EH Bondai. O campus é super novinho, tá tudo reformado, tudo bonitinho. Aqui vocês vão já ver a placa da EH Bondai International House Bondai. Aqui tem uma pracinha que vocês vão poder comer, trocar ideia com o pessoal, conversar, enfim ter o seu good time aqui e vamos subir lá para mostrar o campus lindo de Bondai para vocês conhecerem, cheguei! Logo quando vocês chegarem aqui na recepção, vocês vão conversar com o pessoal para poder fazer as suas credenciais, pegar sua carteirinha e tudo mais que vocês precisam da escola e eles vão levar vocês aqui para a sala para fazer o placement test para saber também qual nível de inglês vocês estão, para saber qual sala que eles vão te colocar para o seu nível certo de inglês, então vamos conhecer? Então quando você chegar, você vai fazer aqui seu placement test, que nem eu falei, e também vai ter a orientação da escola, onde vocês vão saber mais sobre o país, a cultura, o que, que vocês precisam fazer, como funciona, as dicas básicas né, de quando você chegar aqui na Austrália, aqui todos os horários de aula, desde o inglês beginner até o avançado, as classes de IELTS, as classes de Cambridge, tudo que vocês vão precisar para ter o seu nível de inglês desde o comecinho até o final. Aqui na EH Bondi eles também organizam excursões, atividades extras, uh, barbecue na praia, então tudo que vocês quiserem também de atividade extra curricular, social, então vocês vão ter aqui na EH Bondi também. Vou mostrar para vocês um pouquinho agora do campus mesmo, das salas de aula e das áreas que eles têm aqui dentro também, que vocês vão poder conhecer. Aqui a gente está na área de lazer dos estudantes, então aqui você vai poder tomar seu café, almoçar, comer seu breakfast, tem uma mesa de ping-pong para você jogar com seus colegas aqui também, toda a sala de computadores para vocês usarem também pra fazer qualquer trabalho, qualquer assessment que vocês precisam fazer. Aqui tá disponível para vocês. Aqui eles têm nove salas de aula, então tem espaço para todo mundo, desde as aulas de beginner até o avançado. tá? Eles também têm cursos VETs aqui, mas não nesse campus de bondade. Eles têm os cursos profissionalizantes lá no campus da City que a gente vai comentar também. E dentro desse mesmo grupo da EH, eles também tem a realidade de Darwin, que a gente vai falar mais para vocês em um outro momento. Aqui no outro cantinho eles têm um board com os job lists que eles têm, né, quando você está procurando trabalho, eles têm aqui algumas oportunidades de trabalho para vocês escolherem, para vocês poderem mandar o currículo de vocês e tentar aplicar né, para as várias que estão disponíveis por aqui. Aqui eles também tem o Student of the Month, que é o estudante do mês, né? Então, a, os professores eles se reúnem e escolhem o melhor estudante do mês que vai ficar nesse quadro. Então, eles ganham um certificado com decorações e tudo mais. Toda segunda-feira fica um professor de plantão aqui na IH para vocês poderem tirar suas dúvidas, conversar, dar uma melhorada no inglês. Uma coisa que é importante destacar também aqui na Austrália no geral, não só na IH mas em qualquer escola, é o Atenas. Tá? Então aqui vocês têm que vir para aula, isso é ligado diretamente com o visto de vocês. Então vocês têm que manter uma boa Atenas. A Atenas é o quanto vocês vêm para a aula. Né? Então aqui eles vão te dar também algumas, alguns alertas. Né? Tem sempre que prestar atenção na Atenas que vocês vão tendo na aula. Isso é muito importante. Eu cheguei em Sydney faz bem pouco tempo ainda, sou Young aqui na, na Austrália, eu cheguei fiquei uma semana ainda conhecendo a cidade, a gente veio pra escola, cheguei aqui tive uma interação super boa com o pessoal, tem bastante europeu na sala e, e então a gente procura sempre falar bastante inglês. Eu achei que a evolução aqui é bem rápida, eu ao contrário de muita gente, bastante gente é do Brasil estudo inglês, eu estudei só na minha casa, vendo vídeos online e aí cheguei aqui com uma base bem fraca assim do inglês e em menos de três meses aqui eu já evolui muito rápido porque realmente a evolução aqui é muito rápida. Então agora a gente está saindo aqui de Bondi e vamos lá para a City, confia comigo. Fala pessoal, agora estamos aqui no campo de Sydney City, a cidade mais busy deste país. <risos> estamos aqui no campo da International House de Sydney City também, acabou de voltar lá de Bombay, que vocês já viram. Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do campus aqui da City, né? Aqui na HSGs tem um curso preparatório para quem quer dar aula de inglês para crianças. Então é bem bacana essa sala que eles montaram aqui. É cheio de coisinha, é bem temática. Então, se você quer dar aula de inglês para crianças também, essa é uma sala que vai te ajudar. Aqui no campus da City funciona mais ou menos como o campus de Bondi, tá? Então a gente vai estender muito nesse vídeo falando sobre as aulas, que a gente já tá falando de Bondai, que é a mesma coisa aqui da City, tá? Algumas coisas aqui da City são um pouco diferentes da de Bondi, com as atividades extras, os lugares que vão levar vocês e algumas coisas desse tipo que são mais ligados à City mas as aulas, a estrutura das classes, as salas de aula, capacidade, é tudo a mesma coisa aqui de Bondar. Então vocês estão com a mesma qualidade de uma escola se vão ter na rua, então independente do clube, do campus que vocês forem pegar, a qualidade vai ser exatamente a mesma. Então vale muito a pena pensar na verdade em qual região de ensino vocês querem morar, porque a qualidade de ensino vai ser exatamente tão boa quanto uma da outra. Então, aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tour da IH de Bondi e da IH da City. Vocês que estão querendo vir para a Austrália, querem fazer seus estudos aqui na IH, mandem um e-mail para a gente no info arroba O nosso escritório está baseado em Brisbane, mas a gente tem representantes em Sydney e Melbourne também, que vão poder ajudar vocês em tudo que vocês precisarem aqui nas cidades de Sydney também. Então, vem para cá falem com a gente, mandem e-mail, a gente vai poder ajudar todos vocês a vir conhecer essas duas unidades maravilhosas e estudar nesse país tão gostoso que é a Austrália, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo, clica no sininho para receber as informações as notificações que o YouTube não está mostrando agora e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo de para vocês e até mais!